Saudações, hoje faremos a resolução da questão 136 da prova amarela do Enem de 2019. Prosseguirei então com a leitura da questão. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento. Evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 um grama desse medicamento ocupe um volume de 1 um centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é: alternativa A, 10, alternativa B, 50, alternativa C, 100, alternativa D, 250, alternativa E, 500. Quais são as informações que nós temos, então? A criança tem massa de 20 quilos. O tempo de aplicação, o tratamento, né? o tempo de tratamento são 5 dias. A quantidade máxima de remédio por quilograma são 500 miligramas. A quantidade de remédio recomendada é 500 miligramas também, porque foi recomendada a quantidade máxima de remédio. E nesse remédio... 1 um grama de remédio é, ocupa um centímetro cúbico. Então, por dia nós teremos 500 miligramas por quilo. Como temos 20 quilos, são 500 miligramas vezes 20, que são 10 mil miligramas, que são 10 gramas. Lembrando que o prefixo mili é, equivale é o mesmo que 10 na menos 3. Como são 5 dias, se para cada dia são 10, são 10 gramas, então em 5 dias são 50 gramas. Resta então fazermos a conversão é, de gramas para mililitros. Que nesse caso é bem simples, né? Se 1 um grama ocupa é o mesmo que um centímetro cúbico que é o mesmo que 1 um mililitro. Então, se a gente multiplicar tudo por 50, essa equação ali, temos 50 gramas igual a 50 centímetros cúbicos, que é igual a 50 mililitros. Então, a alternativa que os pais devem escolher na compra é a alternativa B.